Coloque a peça de acabamento e parafuse com o parafuso menor. Faça o mesmo do outro lado. Com os parafusos intermediários, parafuse os braços na parte inferior do assento. Agora, parafuse o mecanismo na parte de baixo do assento, utilizando os quatro parafusos intermediários. Coloque as almofadas no encosto. Então, encaixe a base da cadeira no mecanismo. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.